Internauta, seja bem-vindo, eu me chamo André e você está no Blinterando Jogos, hoje começa um novo projeto, a partir de agora vamos dar uma olhada nos games que vinham nas revistas de games para PC, eu sei que a maioria desses jogos são trash, mas no meio disso tinham muitos jogos incríveis, esse projeto tem como objetivo mostrar alguns dos melhores games que vieram, deixa aqui nos comentários os jogos que marcaram você, quem sabe eu não traga em um próximo vídeo. Uma coisa interessante, é que os games que mais fizeram sucesso, pelo menos pra mim, foram as que tinham versões demo jogáveis mais completas, com mais tempo de jogo e um fator replay, já que na época conseguir jogo novo era coisa rara, o jogo tinha que render. A gente ficava sabendo nas novidades, indo no jornaleiro e comprando as revistas. As revistas da CD Expert vinham com um CD completo e mais um CD com várias demos jogáveis. Na minha opinião, os melhores games foram o Comandos, o Jazz Jack 2 e o Handkerchief. Comandos e Jazz Jack já tem vídeo aqui no canal. Eu vou deixar as playlists correspondentes aqui no card. Aí eu já vou começar com os dois pés da porta, entendeu? Porque eu escolhi um jogo raro que passou batido por muita gente. Uma demo que parecia um jogo completo, mas que depois, em 2009, eu conheci uma versão mais completa. Antes de começar, gostaria de mostrar um comercial da revista. Roda aí! Lançamento CD Expert. Revista magazine. Universo da internet em CD-ROM. Navegue nesta super coletânea do melhor da internet. Por apenas R$ 7,90. CD Expert Kids. A criançada vai adorar. Todo mês, atividades divertidas no CD-ROM completo, por apenas R$ 9,90. The Expert Games. 30 jogos emocionantes, manobras ousadas, aviões incríveis e combates aéreos decisivos. Aterrisse nas bancas. Com vocês, Handkerchief. Esse é o jogo raro que eu estava aguardando esse tempo todo. Eu vou deixar o link para download desse jogo aqui na descrição do vídeo. Eu convido você a gravar também uma gameplay desse jogo. Depois, vem aqui e deixa o seu comentário que eu vou lá ver. Aproveita a ocasião para indicar o canal locadora do Tirano. Links na descrição do vídeo, fixado no primeiro comentário e também na tela final. Em especial, eu estou desafiando o Tirano para gravar uma gameplay desse jogo. Depois Tirano, se quiser, pode me desafiar também para um jogo. Vamos lá. vamos lá, vamos começar. O jogo começa assim: você tá lá sossegado, quando de repente vem um Zé Ruela e acaba com teu sossego. <risos> Cada fase vem um chato novo, que é o chefão da fase. Opa, tem energia. Os controles, você tem o direcional, pros lados ele corre, apertando para baixo ele abaixa, apertando para cima ele pula. E tem três botões de ação: um para atirar um para interagir com objetos e um que só funciona depois que o protagonista consegue o seu uniforme, aqui no jogo chamado de bomba vira casaca, ele solta um poder e, e, e controla uma unidade inimiga, opa consegui o uniforme, muito bem, agora eu posso usar a bomba vira casaca. <risos> agora eu posso usar a metralhadora. Olha a cara do chefão aí. <risos> Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Opa! Campo de força! É isso aí! Depois que você consegue 5 estrelas, a sua unidade fica mais forte. Muito bem! Agora posso usar o lança-chamas! Opa! Aumentei o life de novo. Aqui tem umas coisas para comprar e o save, caso eu queira. Opa! Veículo! Opa! É isso aí! 5 estrelas! Como então, vocês podem ver quando atinge 5 estrelas, o efeito do tiro muda e o dano também. Opa, área secreta Esse jogo tá cheio das áreas secretas toma. Opa, opa. E o peixe virou uma. Ha! E vamos conquistando o território. Como podem ver, tem limite a sua equipe. Opa, vamos comprar um pouco de munição de lança-chamas Comprei munição de machine gun Metralhadora Opa, cinco estrelas Opa, opa Toma Toma. Então, Encontrei uma enfermeira. É isso aí, curando geral. Sai, peixe! Opa, outro robô Vamos deixar esse aqui Que a gente pode pegar esse robô na próxima fase e uma coisa interessante é que a gente pode voltar na fase anterior e pegar coisas que ficaram para trás, como, por exemplo, o veículo. Ih, uma galinha! <risos> Opa, aumentei o life! E agora, vamos para o chefe! Goldfish! Tomar cuidado com o peixe Que ele pode destruir o veículo Não, não, não, não, não ah. Se pegasse sem cheio Sem robô fica muito mais difícil E a música Ah, moleque o jogo ainda por cima tem uma host incrível eu não entendo como é que um jogo desse não faz sucesso É isso aí, derrotamos o Goldfish. E é isso aí, conseguimos. <risos> só vamos até a galinha. Eu queria mostrar uma última coisa antes de encerrar o vídeo, que eu acho fantástico nesse jogo. Você podia voltar na fase para buscar alguma coisa, como por exemplo um veículo que ficou para trás. Então é isso, muito obrigado. Se quiser mais vídeos como esse, já sabe: não esqueça do like. Conto com sua presença no próximo vídeo e até a próxima!